faço 11 cópias e nessas 11 cópias vamos atachá-las, então pego aqui o botão e teste, atachamos pode ser uma a uma, é bem rapidinho né? agora nós temos que selecionar todos os pontos de vertex desse modelo e aplicar um weld para poder soldar os pontinhos caso contrário, os pontinhos aqui estarão separados tá? em alguns casos aqui nós vamos separar agora os pontos estarão de estar juntos aqui, então Selecionamos tudo, welds Próximo passo agora é aplicar o modificador Bend. O modificador Bend está logo aqui na letra B. Fazemos aqui um ângulo de 360 graus nesse Bend. O eixo X e Y como teste. No nosso caso, o eixo X. Aplico mais um Edit Poly. Selecionamos todos os pontos de Vertex e soldamos. Porque o Bend aqui em uma parte ele não vai estar soldada e agora eu vou só rotacionar esse band tá? então vamos rotacionar aqui 90 graus, vou ativar o snap angle para rotacionar 90 graus vamos centralizar esse objeto agora lá com a nossa ferramenta align vamos centralizar x, y, z pivô com centro ou no caso aqui eu posso colocar centro com pivô para centralizar bem aqui o nosso modelo selecionamos o elemento agora então, vamos vir aqui em edit poly Selecionamos o elemento e reduzimos o escalonamento. Para colocar aqui dentro do modelo certinho, eu vou isolar aqui essas partes. Então, isolei. Coloco aqui dentro do modelo certinho, através do elemento, aqui eu vou colocar nessa área. Os buraquinhos ficaram grandes, mas dá para reduzir aí, então você pode fazer com mais calma. Fazer buraquinhos menores, né? Fazer um modelo mais interessante para esse caso. E vamos, para concluir aqui, só fechar essa borda de baixo. Então, vamos fazer aqui um shift move movemos um pouquinho para baixo fechamos essa borda aqui com o um collapse tá o collapse vai fechar totalmente aqui essa parte depois de feito tudo isso o nosso modelo está praticamente pronto posso observar aqui que eu tenho a parte de vidro que está aqui tenho a tampa que está logo aqui tenho a alça que está aqui não está exatamente igual mas eu ainda posso ajustar ela e tenho também essa parte da cápsula, né? a parte do corpo desse objeto. Lá dentro nós temos aquela pequena peneira, para poder aí simular também a mesma peneira. Vocês podem fazer com buraquinhos menores aqui no caso. né? Eu fiz com buracos um pouquinho maiores, mas vai passar também, eu tenho certeza. E uma última coisa aqui que eu esqueci, mas é importante. Vamos aplicar o modificador Shell nesse objeto. Tá? Vamos aplicar aqui o Shell. Aplicamos o Shell, vou deixar aqui um tamanho menor. Vou colocar aqui o um Shell bem pequeno, só para simular aqui uma pequena malha, tá bom? Bem, feito isso, agora nós vamos passar para a renderização. Então já vou deixar esse objeto aqui de lado, com a nossa referência. Vamos criar um Plane logo aqui abaixo. A esse Plane vamos adicionar o um modificador Edit Poly. Selecionamos a Edge do fundo, pressionamos o botão Shift... Vamos chanfrar essa edge do fundo agora, botão chanfra, vamos chanfrar aqui para ficar bem mais, mais suave essa transição. Posiciona a nossa chaleira agora acima aqui do piso, então vamos lá na vista front, vamos deixá-la bem acima do piso, vai ficar legal aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui na vista front é só ajustar também essa alça, vou fazer aqui com a nossa ferramenta shift, vamos aqui em freeform. Shift E com Shift eu vou ajustar essa alça aqui para que ela fique um pouquinho mais próxima, tá? Vou deixar aqui só um pouquinho mesmo Aqui já melhorou bastante, né? Só para que ela fique mais próxima aqui do modelo Bom, aqui está legal Agora eu posso aplicar o Turbo Smooth novamente Aqui já está com o Turbo Smooth também Na parte de dentro não precisa e na tampa já tem o Turbo Smooth Vamos começar aqui agora simulando os materiais do piso, né? vamos abrir o nosso editor de materiais. Aqui com o editor de material aberto é importante lembrar que nós temos que ativar o renderizador, se você utiliza Corona, Arnold, seja qual for, você tem que vir aqui em Render Setup e presetar aqui o seu renderizador, no nosso caso é o V-Ray, então, vou deixar aqui o V-Ray ativado. E agora eu vou carregar os materiais do V-Ray aqui dentro da janela de editor de material. Então vamos clicar com o botão direito do mouse, materiais, V-Ray e V-Ray MTL. O primeiro material será o material do piso, né? eu já falei para vocês, então vamos colocar o nome como piso. Vou copiar esse material com o botão shift pressionado e vamos colocar aqui plástico, material de plástico aqui da nossa chaleira. Depois vamos copiar o material novamente, vamos colocar de vidro, perfeito? E aqui o último material pode ser o da peneira, então eu coloco aqui o último material, peneira, tá bom? Bem, temos aqui todos os materiais, vou começar pelo material do piso, então vou somente adicionar o piso aqui nesse local. Selecionei aqui a tampa, que é o mesmo material aqui de plástico que vai receber, né? Então vamos pegar aqui o material de plástico. Vamos adicionar essas duas seleções, perfeito? O vidro, vamos adicionar o material do vidro já, ao vidro aqui do nosso cenário. E o material da peneira, já vamos adicionar diretamente a peneira, tá bom? O primeiro material que eu vou trabalhar aqui é o plástico. Uma observação, antes de começar a renderizar, nós precisamos de luz, porque o nosso cenário aqui não tem nenhuma luz. Então se eu renderizo aqui essa cena, nós vamos perceber que ela vai ficar totalmente escura, tá bom? Então vamos criar aqui agora uma luz, vamos vir aqui no painel Create, Lights, V-Ray e uma V-Ray Light. Vou criar uma V-Ray Light aqui por cima e depois eu vou criar a iluminação de estúdio. Vou começar somente com essa base aqui para a gente poder entender melhor. Tá? Então fiz aqui a primeira iluminação, agora fazemos o primeiro render. Então, vamos renderizar essa imagem aqui. Notem que essa imagem começa estourada, então significa que a luz está muito intensa. Vamos voltar aqui na nossa luz. Vamos vir aqui no painel, Modify. E eu vou deixar aqui o Multiplier dela em 8 para começar. Então deixei em 8, volto. Faço uma nova renderização. Agora ficou melhor. Temos esse resultado parcial. Né? E vamos começar com esse resultado a configurar os materiais. Então vou cancelar a renderização. Vou deixar renderizando aqui em tempo real. Para a gente poder acompanhar em todo momento. Aqui do lado ficou uma, uma elevação aqui. Até perceber aqui já o que está que acontecendo, notem que aqui tem uma linha, né? Essa linha aqui não está bacana para o nosso modelo. Vamos fazer aqui a seleção dessa linha por completo. Aqui ela acaba selecionando essa parte da alça. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos vir aqui no nosso painel, painel Graphite Modeling. Vamos aqui em Loop e Plus Loop, ou Ground Loop. Vamos avançar com o Loop aqui até na, na entrada ali mais ou menos da alça. Vamos deixar aqui nessa parte mais ou menos. E vamos pressionar o botão Ctrl com Remove. Para poder remover essa parte, nessa né, Edge. Aqui o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui um, um Plus Loop. Vamos dar aqui um novo Loop. Até chegar mais ou menos aqui na base. E vamos remover também com Ctrl. Mais uma vez aqui eu tenho mais uma Edge. Que está atrapalhando um pouquinho o meu modelo. Então vou selecionar ela aqui aos poucos. E vamos remover essa Edge também. Aqui nessa lateral para a gente poder remover aqui essa, essa linha, talvez essa linha aqui talvez não seja muito interessante, tá? Vamos ver se dá para remover ela, essa linha que não está interessante, então vamos remover, Ctrl Remove para isso, aqui essa linha, vou isolar esse modelo, vou deixar somente um reforço aqui por baixo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um shift loop. O Shift Loop realmente está fazendo um loop aqui que não é muito interessante para o nosso caso. Então vamos resolver da seguinte maneira aqui. Eu vou descer esse pontinho de Vertex um pouquinho. Vou mover esse pontinho para dentro. Né? Vamos ajustando aqui aos poucos os pontinhos de Vertex. Aqui eu tenho mais dois pontos meio perdidos aqui. Né? Tenho que tentar imaginar que uma solução para sair aqui desse loop. Se eu fizer aqui o Shift Loop mais uma vez ele acaba saindo aqui do loop, realmente, então eu vou fazer aqui um connect nessa edge, conectar de forma direta, vamos remover essa linha aqui, vamos ver até onde ela vai, nesse caso aqui ela passa direto né, então acaba atrapalhando também, aqui eu vou remover essa linha, ctrl remove, shift loop, faço um shift aqui na lateral, e agora eu faço um connect desses dois pontos aqui. Ó. Então conectei esses dois pontos. Removo essa linha. Veja que a topologia agora já está melhorando um pouquinho. Né? Vamos ver novamente aqui embaixo como que está. Tem esses dois pontos aqui. Vou fazer aqui um connect. Nesses três pontos. Esse connect pode ser mais no meio. Mais ou menos aqui está bom. E agora com o Add Constraint eu vou fazer aqui o escalonamento tá? só para fechar aqui certinho em malha quad fazemos aqui agora a simetria mais uma vez aplica a simetria no eixo Y com flip para corrigir aqui os dois lados aplicamos o Turbo Smooth e agora sim veja que a superfície está bem arredondada tá? bom, voltando agora ao material né? vamos visualizar aqui todos os objetos vamos renderizar mais uma vez em tempo real vou deixar renderizando aqui e vou começar pelo material dessa, desse plástico então temos aqui o material do plástico vamos clicar aqui em diffuse vamos deixar em preto aqui está bom aqui em reflexo vou deixar em 50% aproximadamente nesse momento temos aqui o reflexo bem peculiar né, de um plástico não sei se dá para ver claramente mas tem um reflexo acontecendo aí agora lá na nossa referência, não sei se vocês vão se recordar mas ele tem um reflexo levemente fosco, né? como acontece aqui então tenho que fazer esse material também com esse reflexo fosco vou deixar aqui o glossness em 0,85 para deixar levemente fosco também o um reflexo vou reduzir um pouquinho a intensidade e aqui já está bom, tá? próximo material, material de vidro no vidro nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o material escuro. Posso deixar 100% preto. Né? Aqui em reflexo. Vamos colocar no máximo. Pode colocar aqui em 1 um, praticamente. Na refração. Que significa transparência. Também vou colocar no máximo. Então aqui temos a transparência total. Desse objeto. Que já está mais interessante agora. Né? E no material de vidro. Não precisamos mexer em muita coisa, tá? No caso aqui já está bom. Esse material aqui já ficou interessante. A única coisa que eu vou fazer aqui para deixar esse bico aqui um pouquinho mais arredondado é aplicar o Turbosmooth. Então o Turbosmooth está com dois segmentos aqui, vou colocar mais um para três. Vou inclusive voltar o material aqui só para ver o que está acontecendo aqui nesse vidro. Deixa eu ver aqui o que está que pegando aqui nessa parte de cima... Aqui aparentemente está ok, realmente só precisa de mais divisões para ficar mais arredondado. Tá? Vamos aplicar o material de vidro novamente. Então temos aqui o material de vidro. Agora o material aqui de dentro do, desse coador pode ser um material cromado. Então vou isolar aqui esse vidro, vamos dar um Hide Selection. Para ver somente o material aqui desse coador. Nesse material aqui que nós colocamos como peneira, vou deixar aqui uma cor claro. Deixamos o reflexo no máximo. É, nesse reflexo eu vou colocar um glossness. Pode ser em 0,9 por exemplo. E para deixar esse material metálico nós temos um canal chamado metalness. Que está logo aqui embaixo. Tá? E já deixa o material metálico. Se o Silver Ray for o antigo e não tiver o metalness. Você pode fazer esse mesmo processo através do Fresnel. Então nós vamos desmarcar aqui o look do Fresnel. E colocamos aqui por exemplo em 25. Então nós temos o mesmo material cromado. Tá? É exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Vamos colocar aqui pelo Metal né? Que é o recurso fornecido pelo V-Ray. E agora sim. Podemos configurar as luzes. Então vou deixar aqui o piso um pouquinho mais escuro. Eu poderia colocar um piso de madeira também. Né? Um detalhe importante. Colocar um piso de granito. Mas eu vou deixar essa base aqui. Da forma que está. tá? Então coloquei aqui uma iluminação vamos abrir aqui o renderizador mais uma vez vou deixar aqui em tempo real para a gente poder acompanhar e eu vou copiar essa iluminação aqui com o botão shift copiei, rotacionamos aqui um total de 90 graus posso deixar essa iluminação aqui do lado vou deixar ela levemente azulada um tom bem leve de azul mesmo copio essa luz para o outro lado agora rotaciono ela 180 graus e agora eu vou deixar um tom levemente amarelado só para dar uma difusão aqui na luz tá? voltamos aqui na nossa chaleira vamos dar um hide all para visualizar o vidro também e aqui está a nossa chaleira para você ter o crop aqui de renderização o atalho é shift F tá? vai dar esse crop aqui que vai mostrar o tamanho certinho da renderização então eu vou posicionar aqui mais mais enquadrado né acredito que aqui já esteja legal nessa posição aqui, e agora vamos ajustar aqui a iluminação nessa iluminação eu tenho que sempre ter um ponto mais forte pode ser esse ponto do alto ou esse ponto da lateral isso aqui vai dar mais, digamos que mais contorno no objeto tá? então vou colocar aqui por exemplo 15 vamos ver aqui como está ficando agora no render né? então com o render aqui, ele vai dar um pouco mais de expressividade então vamos deixar aqui a renderização acontecendo eu acredito que aqui esteja bom vou tirar aqui o LUT para deixar um objeto bem bem concentrado uma coloração né? vou aumentar aqui agora as luzes de cima também vamos deixar aqui em 12 fazemos mais uma renderização aqui está bacana vamos aumentar essa luz da lateral aqui vou deixar ela levemente inclinada para baixo também vou colocar essa daqui em 20 agora tá? vou aumentar bastante aqui a intensidade dela renderizamos mais uma vez e temos aqui o resultado da nossa renderização a partir de agora é só vir aqui em render setup e aumentar aqui a qualidade do render no meu caso vou colocar um render de HDTV tá? um tamanho bem grande aqui de 1920x1080 vou enquadrar aqui a chaleira certinho eu posso até no caso selecionar só a chaleira e rotacionar aqui na, na nossa perspectiva deixo ela nessa posição e agora eu vou copiar essa chaleira para fazer dois objetos. Então vou fazer aqui uma cópia desse objeto. Vou rotacionar. Deixar na outra posição também. Está bem legal agora, né? Aqui nessa chaleira eu vou fazer também um material cromado para ela. Então vamos criar aqui uma cópia desse material da chaleira. Pode ser uma cópia do plástico mesmo. Vou chamar de cromo. Nesse cromo nós já vimos, né? Então vamos deixar aqui uma coloração pode ser escura totalmente escura, vou deixar o reflexo no máximo e o metalness também no máximo aplicamos esse material a essa chaleira e agora vamos ver na renderização o que está acontecendo aqui com os materiais, então renderizamos aqui ainda não pegou o material, material metálico aqui, vamos voltar aqui no material vou deixar ele branco acho que eu acabei esquecendo desse detalhe vou deixar branco o glossness vou deixar em um, sem glosses no caso né, fazemos aqui mais uma renderização, e agora sim, veja que ficou o material cromado certinho aqui como nós vimos lá nas nossas imagens de referência, eu vou abrir aqui mais uma vez para vocês verem, temos esses materiais aqui cromados, tá bom? Bom, enquanto acontece a renderização dos nossos produtos, eu quero passar uma mensagem muito importante para você que acompanha aqui o nosso canal. Na próxima semana nós vamos ter um lançamento de um curso novo chamado Design de Produtos 3D Garrafa de Vinho. Nesse treinamento eu não ensino somente o que nós vimos nessa videoaula que é a modelagem e aplicação de materiais, mas também o mapeamento, a texturização, a pós-produção e várias outras dicas e técnicas. Então se você quer aprender mais sobre design de produtos, se você também gostou dessa videoaula e quer saber mais como fazer isso, Dê uma olhada aqui abaixo na descrição no link e você vai encontrar um link para uma página com mais informações sobre o nosso treinamento e também com uma caixinha para você cadastrar o seu e-mail. Se você ainda não cadastrou, cadastre lá o seu e-mail, se você já é cadastrado, não tem problema, é só aguardar que nós vamos mandar um super desconto para você lá no seu e-mail, tá bom? Então, confere aí, dá uma olhada lá embaixo na descrição, cadastre seu e-mail para você não perder o desconto especial para esse treinamento. E no mais, eu vou parar por aqui, eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos.